Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste quarto domingo da quaresma, o Evangelho apresentado, ele narra a cura de um cego de nascença por parte de Jesus. A imagem de Jesus que emerge deste evangelho é a imagem de alguém que faz as pessoas ver. Mas não apenas um ver físico, o cego a partir da cura começa a ver a luz da fé. No final do evangelho, o cego curado professa a sua fé em Jesus dizendo, Eu creio Senhor. Uma pessoa que tem fé, ela vê diferente, ela vê muito mais ela vê em profundidade. Isso porque começa a olhar com os olhos de Deus. Vê o mundo, as pessoas, como Deus vê. E o olhar da fé me tira do indiferentismo e me faz ver e me indignar com as injustiças as desigualdades, faz-me cuidar da vida. Eu posso, por exemplo, olhar para uma árvore, por exemplo, para uma castanheira, que é a rainha da floresta na Amazônia, e pensar, poxa, mas que maravilha de Deus. Como também eu posso olhar para a mesma árvore e pensar, poxa, se eu derrubar essa árvore e levar para a serraria, eu posso fazer muito dinheiro. É desse olhar que nasce a destruição, deste olhar apropriativo, que faz acabar com a natureza, com a ecologia, com a casa comum. São Francisco de Assis, ele também nos atesta em seu testamento, que a mudança em sua vida aconteceu a partir de uma mudança do ver, do olhar. Enquanto o olhar para leprosos era insuportável, ele vivia numa situação. Mas quando olhar para o irmão leproso se tornou a doçura da alma e do corpo, ele começou a perceber em si mesmo que a sua vida tinha mudado, que o evangelho tinha tomado conta da sua vida. Então, peçamos a Deus que Ele abra os olhos do nosso coração para nós enxergarmos como Ele enxerga, ver o mundo como Ele vê e cuidar da vida e das pessoas como Ele cuida. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz.